Pessoal, um recado importante: em menos de 4 dias no Launchpad da Binance vai ter o lançamento do Fan Token do time de Fórmula 1, Alpine. Isso aqui mesmo, tá? O time que é o time da Renault. Incrível! Vou comentar para vocês aqui o que a gente pode esperar desse lançamento aqui, que na minha opinião tem bastante potencial. Então vamos dar uma olhada. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, então, nesse lançamento da Binance acontecer em menos de quatro dias. É bom você se preparar aí, tá? Então, se você gosta desses conteúdos aqui de altcoins, lançamentos, deixa seu like para apoiar aí. É muito importante quem tá acompanhando o canal há mais tempo também. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, pessoal, porque realmente tem um potencial bem grande, na minha opinião, tá? É um time de Fórmula 1 aí. A gente sabe que esse mercado é um mercado multibilionário. tá? Então, aqui, ó, a Binance anunciou, fez um anúncio aqui na, no site deles, né, no dia 17 né, de, de fevereiro. Na verdade, que pra mim, hoje, né? Então, hoje, exatamente aqui, ó. A uma uma da manhã, não sei qual que é o fuso horário aqui, tá? Agora, aqui na Tailândia, são quase 5 da tarde. Então, no Brasil, aí, deve ser se, cerca de 7 da manhã, aí, no momento que eu tô gravando esse vídeo, no dia 17, tá? De fevereiro. Então, tá aqui a, a Binance anunciando o seu 27º lançamento aqui na Launchpad da Binance, tá? Então, pessoal, tá aqui todas as informações, inclusive todos os links que eu vou falar pra vocês aqui. Todas ah, as... Estou apresentando para vocês aqui nesse vídeo, vai estar tá aqui na descrição abaixo, tá bom? Então, se você quiser saber, ler esse material aqui, é muito importante que vocês leiam, porque se tiver algum update aqui, pode ser que eu não consiga uh, passar para vocês, tá? Então, é importante que vocês tenham acesso a esses links aqui, eu vou deixar todos os links aqui abaixo dos importantes, tá bom? Então, o token vai ser aqui, ó, Alpine F1, Fan Token, tá? Está aqui a, a nomenclatura aqui do, do token, vai ser Alpine, o... O valor limite do Launchpad vai ser, então, 4 milhões de dólares, tá? Então, esse vai ser o market cap inicial desse uh, lançamento. O limite máximo por usuário vai ser 10 mil dólares, só que, pessoal, para você conseguir investir aqui 10 mil dólares em estoque, você tem que ter muito BNB, tá? Eu diria mais de 1 milhão de dólares em BNB, com certeza, tá? Então, vai ser bem difícil aí conseguir esse valor. Eu, certamente, não vou chegar nem perto disso aqui, tá? Inclusive, agora, como o mercado está aí, mercado em baixa, eu comentei aí para o pessoal que acompanha na né? minha comunidade que eu estou aqui praticamente muito vendido, pessoal. Tá? Tô bem conservador aí até a gente ter uma resposta, um sinal verde do mercado, tá bom? Que por enquanto não veio, inclusive, a minha análise aí de mais cedo aí, né? Que eu vou postar ainda, é, não tá muito boa, não, tá bom? Então a oferta de tokens vai ser 40 milhões de tokens aqui. Sendo que 10% deles aí vão ser vendidos, tá, galera? Então, vai ser 1 dólar para cada token no momento do lançamento, só que a gente sabe que esses lançamentos da Binance, eles têm aí praticamente... É, não sai, né? O token não sai na casa de 1 dólar. Vai sair provavelmente aí, é, pelo menos, pessoal, tá? Sendo muito conservador, esse token vai chegar a 10 dólares, tá? Muito rápido, tá bom? Então, é, se você puder participar, que se você tiver é, BNB na sua... Na na Binance, eu realmente acredito que vale a pena você é, tentar aqui pegar o máximo de tokens possíveis, tá? É o que eu tô fazendo, pessoal, tá? Apesar do mercado aí não tá muito bom para altcoins, lançamento da Binance é, a promoção, é uma uma uma oportunidade, né, muito boa na minha opinião, tá bom? Então, a preparação começa aqui no dia 15, tá? Então, você tem, se você tem BNB na sua carteira, já tá contando. Então, como funciona? Você tem uma quantidade de BNB na sua carteira, da Binance e vai, você vai ter um saldo médio de BNB, é como funciona, tá? E você vai poder participar com esse, com esse saldo médio que você tem na sua carteira. Então, se você está comprando e vendendo BNB, mas se você comprar um monte de BNB hoje, não vai adiantar, tá? Então, a partir do dia 15 já começou a contar, até o dia 20 vai contar esse saldo médio, tá bom? Então, vai ser um, feito uns snapshots aí em cada hora, tá? Então, uh... Esse saldo médio em cinco dias vai de determinar quanto você pode aí participar desse, desse lançamento. Tá? Aproveitando também, quem não tem conta da Binance, aproveita o link aqui abaixo do canal, tá? no comentário fixado. Ah, o link aqui no meu canal tá dando 100 dólares de boas-vindas. Tá? Então, você pode ganhar aqui 100 dólares em recompensa, executando algumas etapas bem simples aqui. Além disso, você ganha 10% de desconto em taxas. Tá bom? Então link aqui abaixo, não deixa de aproveitar, tá tudo explicadinho aqui, ó, a página em português explicando como você pode ganhar esses 100 dólares. Tá? caso casa você não tem uma conta da Binance, que eu acho bastante difícil, mas vou deixar o link aqui uh, fixado aqui nesse vídeo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que mais tem informação para vocês, pessoal, aqui ó, se vocês entrarem aqui na Binance, ó, basta você clicar aqui em cima, ó, no botãozinho, aqui nesse quadradinho em cima, tá? E você vai aqui, ó, Launchpad, nessa, nessa região, clica aqui em Launchpad, tá? Vai aparecer logo de cara aqui, Alpine F1 Fan Token, tá? Então, tá aqui o tempo que falta para esse Launchpad começar, né? A inscrição vai ser, então, 3 dias e 20 horas, tá? Então, isso aqui é para todo lugar do mundo, é o mesmo tempo tempo aqui que falta então você vai clicar aqui e você vai poder ver mais informações então sobre esse lançamento tá se você clicar nessa esse botão vai aparecer nessa você clicar aqui na verdade né você vai abrir essa página já tinha aberto para poder acelerar o vídeo né então aqui você vai quando você tiver logado na Binance vai aparecer a quantidade de BNB que você tem tá e aqui você vai poder então fazer a sua inscrição e aproximadamente aí, em três dias 20 horas tá você faz a sua inscrição vai ser que é dia 20... 21 de fevereiro, às 13 horas, tá? E não sei se as 13 horas aqui é o horário meu local da Tailândia, ou se é o horário, enfim, UTC, tem que ver, tá? Então, faça o seu login, entra aqui, vai ser dia 21, tá? Então, você olha aqui exatamente quanto tempo falta aí pra você, bote na sua agenda, tá? Bota na agenda aí. Eu gosto de entrar ali no Google Calendar, bota na agenda, pra você não perder aí, bota alarme, pra vocês não ficar de fora. E a distribuição vai acontecer, no dia... vai acontecer logo aí no mesmo dia, no dia 21, mais ou menos aí após... 4 horas, tá? Então, 4 horas vai ser a distribuição dos tokens. Então, quanto mais BNB na sua carteira você tiver uh, durante esses 5 dias aí, mais você vai poder alocar, tá? E você vai poder participar com uma fração pequena desses seus BNBs, tá, pessoal? Porque o é que acontece? Toda a comunidade da Binance vai querer participar do lançamento, tá? E quanto mais BNB as pessoas têm, mais tokens, elas vão receber, tá? basicamente é isso, tá bom? Você vai poder alocar, se você tiver, por exemplo, 10 BNB nessa corretora, na, na, na Binance, né? Você vai poder, então, uh, por exemplo, participar com cerca de 0,1 ou 0,02 BNB, tá? É realmente muito pequeno porque tem pessoas que têm muito BNB, 500 mil BNB, sabe, pessoal? Então, é difícil a gente poder competir com essas baleias que têm tanto BNB assim, tá? Então, uh, provavelmente você não vai conseguir participar com tanto BNB, mas eu acho que vale a pena aí você colocar, e eu o que eu vou fazer, vou botar todos os meus BNBs aqui, tá pessoal, que nesse momento conforme eu falei pra vocês, é pouco, tá, eu tô com pouco BNB na carteira mesmo, nem se compara com o que eu tava lá em, em novembro, tá, é novembro e outubro, então uh, é isso que eu vou fazer, eu vou participar com o que eu puder aqui, Tá, basicamente, como funciona esses lançamentos? Geralmente eles dão bastante certo aqui, tá? É, e eu acredito que esse token aqui da, da Alpine também vai dar certo bastante certo também. Tá, só algumas informações aqui, então, então para vocês conhecerem, ó. O time da Alpine aqui na F Fórmula 1 tem o Alonso aqui, que é o um espanhol bem conhecido, tá? Esse cara aqui também eu não conheço, o Esteban Ocon, não conheço aqui, esse cara, mas realmente aí, com certeza, tá vai ter um potencial bem grande, que tá o site oficial da Fórmula 1, tá? Inclusive aqui no Telegram, no no Instagram deles, podem ver que ó, tem cerca, eles têm cerca de 2.3 milhões de followers aqui de, de inscritos no nos seguidores no Instagram deles, tá pessoal? Então você imagina que a demanda para o pessoal que, que, vai, que, que é fã realmente do time vai querer comprar esses tokens aqui, tá? E quando o cara é fã, o cara compra a qualquer preço, tá? Então realmente aqui, porque como funciona esses, esses, esses tokens, né? Basicamente você te, comprando o token, você tendo token nessa carteira, você ganha vários benefícios, né? Como ser um por ser um fã do, do time, então você ganha desconto em ingressos, você ganha, é, provavelmente vai ter NFTs também, tá? Então realmente. O pessoal que é fã, que vai querer, vai, vai querer comprar esse, esse token, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, aqui, inclusive, vou colocar no site deles, né? Aqui o anúncio oficial que vai ser lançado na Binance, tá, pessoal? Então, assim, é, basicamente é isso, tá? Eu, pelo que eu vi, vi aí dos últimos lançamentos da Binance, eu acredito que esse token vai fazer vai ter um bom resultado, tá? Eu acredito que, apesar de a gente estar aí no momento... Um pouquinho delicado mercado, eu acredito que esse token vai ter uma boa, um bom pump aí, tá? Isso eu tô acreditando. E como funciona assim, pessoal, tá? Se você conseguir participar, a minha recomendação é sempre fazer aquilo, né? Se você quiser, tiver mais bullish no projeto, mesmo se tiver bullish, eu acredito que você pode tentar pelo menos tirar o seu capital inicial ali, né? Quando o preço, do, quando, quando o preço dobrar, por exemplo, você tira o capital inicial, você fica sem risco nenhum, tá bom? Mas, conforme eu falei... É, esses esses projetos aí eles têm feito aí pelo menos aí muito mais de 100 tá então acredito que vai ser muito fácil de poder recuperar, recuperar esse investimento tá bom pessoal obviamente tudo pode acontecer é, é, é, é importante deixar claro aqui que qualquer investimento tem risco tá vocês têm que estar cientes disso mas pela história aí dos lançamentos da Binance tá aí pelo pelo potencial que eu vejo aqui nesse nesse nesse token aqui que realmente né numa, uma um time de Fórmula 1 aqui que é a francesa, enfim, a Renault. Eu acredito que, com certeza, vai dar um pump muito forte aí, tá, aí também, tá, galera? Como a gente viu aí nos outros lançamentos também. Tá, então é isso. Eu vou participar desse token com o que eu puder aqui, tá? Comente aí embaixo se você vai, você vai participar também. Quanto que você espera que esse token vai valorizar aí, tá? Eu tô estimando que esse token vai valorizar em, pelo menos aí em torno de 13 mil por cento. Essa aqui é a minha expectativa. Então, ele iria para casa aí dos 30 dólares. Essa aqui é meu, a minha estimativa que esse token iria atingir, tá? Apesar de todo esse... Bear Market aí que a gente está vendo aqui agora, né? A situação complicada. Eu acredito que esse, esse, esse token tem potencial de fazer aí cerca de, de 3 mil por cento. Tá bom? Comente abaixo o que você acha. E se você acompanha aí também, se você conhece esse time aqui da Alpine, a Fórmula 1, eu realmente não tava muito por dentro, pessoal, tá? Agora eu fiquei sabendo os lançamentos e realmente é, acho que é uma oportunidade bacana aí. Acho que muita gente vai participar. Tá bom? Então comente abaixo. Quero muito saber a sua opinião de vocês. Se vocês vão participar, deixa o like e a gente se vê aí então na próxima. Um abraço.